Olá então agora é, nós vamos ver o alfabeto explicativo certo que é o alfabeto manual também denominado como alfabeto datilológico primeiramente a professora vai é, fazer todo o alfabeto né, digitar todo o alfabeto de forma explicativa para você perceber que o um mínimo detalhe né uma mudança de um detalhe pode mudar também o significado da letra então primeiramente nós faremos um uma explicação desse alfabeto, e aí no segundo vídeo, no segundo momento, você terá o alfabeto sinalizado na sequência, sem interrupção, ok? Então, antes, você tem que imaginar que você fica dentro de um quadrado assim, né? Para que a sua mão não saia muito longe de você e nem muito para frente, certo? É, também outro aspecto importante é para você pensar que nós... O alfabeto, ele é um empréstimo linguístico que a língua de sinais faz do alfabeto da língua portuguesa, certo? Significa então que o nosso alfabeto da língua portuguesa contém 26 letras, então você precisa aprender 26 sinais diferentes, ok? Vamos lá então, vejam, essa é a letra A, certo? Vejam que o polegar, ele fica encostadinho aqui. Porque se eu trago o polegar aqui em cima dos dedos, vira S, né? é um detalhe mínimo, então aqui temos o A, o B, o C, o C cedilhado, que dá uma leve balançadinha assim, fica o C cedilhado, o D, o E, o F, o G, o H, percebam que a configuração do H, o teu dedo médio vai para frente, aí você encosta o teu polegar no médio, certo? H. Essa mesma configuração, depois, você vai fazer o K e o P, né? Porque nós temos o H assim também, certo? Mas, como você vai precisar dessa configuração para fazer o K e o P, então nós fazemos logo o H dessa forma, né? H. I. J. Perceba que o J é uma mergulhadinha que você desenha o J no ar. Aí, novamente, aquela configuração do H, que é o K, certo? O L, o M, fechadinho, os dedos ficam fechadinhos. O N, o O, o P, olha, de novo aquela configuração do H, né? Do K também. O P, o Q, lembram do G? O G tem essa configuração, o, o indicador e o polegar. G, Q, R, S, T. Percebam que o F, a professora coloca o polegar em cima. Uma dica, é só lembrar que fora começa com F, então o polegar fica fora, tá? Fora do indicador, isso é o F, então esse é o T que vai ficar dentro. O T então é um corte, né? é um risco com um corte, certo? T, U, V, W, X, Y e Z, ok?